Ó gente, chegamos na praia de Ubatuba, Periquiaçu, Sul. olha a felicidade, ó, a felicidade dele. Olha o que eu encontrei aqui na, na em Ubatuba, olha o que eu encontrei, <risos> a <Adrika>, olha, <risos> olha ela que apareceu, olha só, tá aqui em Ubatuba, essa tá Sim. Olha, posso chegar, oi, te... oi E aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estão tá me assistindo, eu estuba, tá eu, Lipinho Joaquim, estou passando por Barueri, já já eu pegar a rodovia, sentindo para Ubatuba e o sol tá muito bonito, conforme vocês estão podendo ver aí, ó, tá muito bonito o dia, olha aqui que sol lindo, que azul maravilhoso do céu, né? trânsito, tranquilo, não tive nenhum problema até agora, ó, daqui três horas eu chego em Ubatuba, né, ó, e tá uma viagem a princípio agradável, tá eu, Lipinho e Joquinha só, a gente tá indo lá pra Ubatuba agora, e conforme eu vou passando pelas rodovias, eu vou mostrando pra vocês, pra vocês me acompanharem aqui, tá? Isso é uma viagem, acho que bem gostosa, tranquila, é a primeira vez que eu gravo para vocês indo para Ubatuba, já temos vários outros vídeos, né, fazendo Sorocaba-Ribeirão, Ribeirão-Sorocaba, com São Paulo, né, mas para Ubatuba é a primeira vez. E aí vamos bater um papo, vamos conversando, né, agora estou passando por Afalvili, né, Garabigo já Jajaião entro a rodovia e aí, e aí, né, E aí como diz o e aí não tem como escapar mais, né? E aí vamos ter um papinho, vamos conversando, jogando a prosa fora, saber um pouquinho de cada um de vocês, como eu sempre faço aqui. Cada vídeo que eu faço, você vendo é Leandro Vieira nas ruas, né? É, ó gente, que bonito aqui. Que lindo, né? Olha esse prédio muito bonito, né? Cada construção né, que tem aqui, que a gente fica é realmente encantado, né? Com essas, esses prédios lindos, lindos, lindos. Né? E sobre o nosso canal, que é um dos maiores canais de cartões e contas do mundo, né? No Brasil não tem nada igual ao nosso canal, no, fora do Brasil desconheço qualquer canal parecido com o nosso. E pela quantidade de cartões que nós temos aprovados, né? Dá ao nosso canal um dos maiores do mundo, né? E um grupo que nós temos, um grupo de, de membros, que é um dos maiores também, gigantesco nosso grupo de membros. Graças a Deus, vocês aí estão tá sempre ligados com a gente, dando uma força. Os membros do canal aí tem... Só pra vocês terem ideia, nós temos membros que estão há mais de três anos interruptos no grupo. Nunca saíram. São membros fiéis, membros que gostam mesmo de estar ali, de aprender, de saber. Porque muitos entram um mês, dois meses e acham que é, já aprendeu, já entendeu as coisas, né? E tem outros não, que... Então, ir há anos com a gente e ver cada novidade que aparece, cada coisa que acontece é, é um novo. É legal a gente vê isso daí, o carinho das pessoas por nós também, né? Como que existe essa reciprocidade com a gente, né? Ó, gente, vou mostrar pelo... É, a, a, a cancela automática. Ó, teve uma vez que eu passei aqui, eu parei, né? É agora, olha lá tudo. porta aberta, saia para a Avenida das Nações Unidas. Já já eu pego as Nações Unidas, e vamos que vamos, mas é bem legal viu gente, muito gostoso, você poder ter esse carinho das pessoas inscritos e membros do canal, nesse vídeo aqui eu quero abrir alguns números para vocês, vocês vão ver que legal. Saber a quantidade de milhões de pessoas que já tiveram cartões aprovados pelo nosso canal. Eu vou abrir alguns números para vocês aí, que é bem interessante, tá? Então, no decorrer de um bate-papo aí, eu vou mostrar para vocês detalhe por detalhe, tá bom? Então, deixa eu segurar um pouquinho o vídeo, para não um, ficar tão longo assim, também, tá Vai dar uma, quase uma hora de vídeo. Vai ser bem gostoso. Ou mais, né? Porque eu fiz três horas, eu quero gravar um... Uma quantidade de espaço legal pra vocês aí de tempo. Pra vocês verem comigo como que tá. Gente, olha que linda, né? Quando você olha São Paulo de longe, né? Olha aqui. Deixa eu aumentar pra vocês verem. Olha isso. Que coisa impressionante, né? É muito bonito. é prédios que não param mais. Olha isso que coisa maravilhosa. E fora a vista né? da rodovia, que é linda, né? Você é bem cuidado, tem pedágio, né? Pedágio não é barato não, por isso tem, as rodovias são boas, né? E eu sou a favor, sim, de, de manter umas rodovias bonitas como essas em todo o estado, em todo o país. Então você pega por exemplo, aquelas cidades do Paraná, de Minas, que as estradas não são boas, né? Você vai lá para o Nordeste, você pega uma estrada cheia de buraco, então é interessante você ter uma, uma rodovia cuidada como essa para evitar a destruição de pneus, arrebentar o carro, sua moto, caminhão, né? Ficar parado em buracos. Então, se os governadores né, do seu estado, juntamente com o governo federal, juntassem as mãos, né? ter certeza que as rodovias seriam muito boas. Né? Ó, gente, passando pelos Estados Unidos, ó, a Estátua da liberdade. <risos> Deu pra ver muito pequeno, muito curto, né? A hora que eu lembrei de fazer isso, já, já tinha passado É as lojas da van aqui de Osasco, tá? Eu tô entrando nas Nações Unidas agora Pessoal, eu tô meio atrasado aqui E até aumentou o tempo para chegar lá Um trânsito tremendo eu Já peguei aqui uns três garrafões aqui Olha aqui o Eiser falando lotado, a rodovia aqui está lotada, é, as churrascarias aqui da em torno do Tietê, tudo lotado, carro para tudo quanto é lado, ou seja, dia dos pais que é hoje, né? Meu pai passou aqui de sábado a domingo aqui em casa, a gente tomou café junto, jantamos juntos, né? Isso no sábado e domingo. E agora tô indo Pau Batuba Gente do céu. Muito carro. Muito trânsito nesse momento aqui em São Paulo. Ainda bem, ainda bem que o tempo tá bonito. O Joaquim está dormindo. O Lipinho tá aqui já bufando aí de sono. O Joaquim tá montando em 15 o sono já. E nós estamos aqui né Tentando sair daqui de São Paulo, ainda, eu, Lipinho e Joaquim, ó, galera, eu já vou parar, ó, ó pra, você ver, pra vocês verem, ó, ó, vou encostar perto do carro preto, é, tá assim, rodovia inteira tá assim, ó. mas dá uma olhadinha, aqui, paisagem linda, olha isso, na lateral, olha que bonito. Eu adoro ver árvores, né? Ainda mais esse modelo de árvore assim, Eu acho lindo, lindo, lindo. Olha isso. Aqui, gente, no Rio, até capivara tem, viu? Gente, quando você vê aqui as capivaras tomando sol, bem legal, né? Olha o tanto de carro parado indo para São Paulo. Tá vendo, ó? Olha o tanto. Olha o tanto de carro. Tudo parado. Eu acho que eu vou pegar trânsito também. Olha isso, tudo parado. Ó. Aqui, é Dona Dutra, presidente Dutra. Olha, gente, agora toda vida reto. Parou teoricamente o trânsito, né? voltamos a estaca normal. A bandeirinha do Brasil, estendido. E esse céu azul lindo, né? Coisa maravilhosa, né? Isso é uma benção. Radar que não para mais, né? Olha isso. É radar que não não acaba mais. Quanto que é que esses caras ganham de radar, hein? Por fortuna, né? Pedagem. Imagina passando um milhão de carros por dia, em cada pedágio, cobrando 15 reais aí, 16 reais, cobrando 9 reais. É muita coisa, né, gente? Por dia, hein? Imagina uma pessoa que faz 3-4 pedagens por dia. Quanto que não dá de pedaço de lucro. Ó, oh, gente, aqui tem o Rancho da Pamonha e tem o Grau Market. Mas como o Libe Joca não pode entrar e eles em ah, tá o Libe Joca fica lá para fora. Eu não vou parar aqui não. Eu vou parar no Market, claro, no Market o Joca pode entrar. E aí eu dou uma voltinha com eles para fazer as necessidades deles. Daqui acho que 4 minutinhos eu tô chegando no, no Grau Market, tá? Olha como tá linda essas, essas árvores, tudo verdinha, gente, olha. choveu, né? Olha isso. Que bonito. E é isso, né? Estrada a gente vai ouvindo uma musiquinha. E apreciando essa paisagem linda que fica nas nossas mentes, né? Você parou pra pensar que muitas das imagens que a gente vê, a gente imagina, ficam presas em nossas mentes? A gente bate o um olho assim e lembra, né? Olha, eu já passei por aqui. Nós não tiramos foto, mas a gente lembra desse espaço, desse momento, né? Muito bonito isso, né? Lá de... Lá na frente eu tô vendo já o spa lá. Tô vendo o, o grau Market, ó. Ó, gente, depois de um... de umas horinhas já na estrada, vou parar nesse grau mesmo. Que, pelo menos o Lívio Joca pode chegar até um ponto comigo ali dentro, né? E aí eu vou tomar um cafezinho para me acordar porque faltam ainda mais duas horas de viagem. Então, dentro do Vieira não é... Robô, né? E é bonito esse, esse grau aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. O pet pode entrar até um certo lugar aqui tem um espaço pet. E aí eles vão entrar comigo, Filipe e Joaquim. Em 100 metros. Mantenha à esquerda para a BR-116 tá Norte, também, né? Rodovia Presidente Dutra. Deve Dugra. estar lotado. Deixa eu ver se eu pegar Mantém uma sombra. Mantenha à esquerda para a BR-116 Norte, Rodovia Presidente Dutra. Tá bom, bonita, tá bom. Deixa eu <risos> parar o carro e depois você fala. Sua matraca. Em traca. 100 metros, vire à esquerda. É a boca, matraca. Em seguida, vire à direita. Sua matraca não para de falar. Hum. Eu esqueci a coleira do Joca, então o Joquinha tá aqui comigo, ó. Eu achei que estaria é cheio, o grau, mas não tá não, gente. Tá cheio, não. Lá dentro tá vazio, ó. Vou pedir um garfo. Vem, Joquinha. Olha lá, Joaquim. Joquinha não foge, não. O único problema do Joaquim é cachorro. Se ele ver cachorro, eu tô perdido. Vem filho. Ó pessoal, falta dois cachorrinhos aqui, ó. Olha, ó. Vocês pensam que o Lito quer entrar no carro? que vai ter perna, só vai ter perna, ó. Olha para vocês verem como que tá o céu. Azul. Até uma borracharia tem aqui no grau, que eu nem sabia. Ó. Não, Joga, aqui. Aqui, Joga, aqui. Vem aqui, Joga, aqui. Vem aqui. Ah, uma pombinha, gente, ó. Eles alimentam ali, ó. Mas presa, né? Que horror. Por que será que tá presa, hein? Não entendi. Não entendi. Não gostei de ver isso, não coisa ali. Eu não vou chegar lá, então eu, eu vai ficar doido, hein? Vou perguntar lá pra eles, por que a pombinha tá presa? Gente, eu fui tomar um cafezinho, deixei eles aqui, ó. Olha que bonito lugar. Tem um espaço pet, ó. Eu larguei eles, fiquei correndo no meu cafezinho, ó. Ficaram assim quietinho aqui, ó. Aí eu que aquele pessoal ali ficar de olho para mim neles, eles ficaram. Esse casal aqui é o Market Pet, eles viram Pet, tá vendo? Pet Fender, ó, Pet Fender. Tá vendo? Bem legal. Todo esse espaço aqui pro Pet, ó. É Quero quietinhos aqui, ó, tá vendo? Olha que bonito. E agora, gente vai fazer o nosso tour, né? Nós vamos agora fazer o nosso tour para Ubatuba. Bora? <música> chegando perto da serra, pessoal, eu quero mostrar pra vocês aí. É bem legal, né? A serra de Braubatuba. Muito bonita, eu gosto. E a gente tem medo, né? Descer a serra. Eu não tenho medo, não. Então, gente, vou ter um papinho com vocês aqui agora, conversando. Vamos, ter um, vamos jogar um papo aí legal, né? Vamos falar sobre... O que o canal fez durante seis anos. Esses seis anos de canal nós já fizemos parceria com consultores do Bradesco, com o próprio Bradesco Prime, é, Santander Select Van Gogh, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Safra, é, links de verdura de conta pelo C6 Bank, parceria com o Original e Porto Seguro, é, links do Carrefour, Atacadão, link dos cartões Itaú, Pão de Açúcar, Azul, Latam, Samsung Vivo, é, entre outros, é, Credit Car, é, links de contas digitais como Altbank, Zero Bank, é, na época né, o Brasil pré-pagos. E nesses é, seis anos, só para vocês terem ideia, é, a média geralmente de aprovação é pelo link e percentual de aprovação fica em torno de 1 a 5%. Então, desses seis anos aqui, você imagina a quantidade de cliques que nós tivemos de todos os links, abertura de contas e tudo mais. Só por seguro foram mais de 30 mil cartões. Imagina isso, 30 mil cartões da Porto Seguro entre Internacional, Gold, Platinum, Black Infinity. Sem falar que foi um estrondo de limites aprovado aí pela Porto Seguro no nosso canal. Vocês que assistir a live diária, observa o quanto que foi aprovado de limites aí. O um limite maior que eu vi até hoje foi 600 mil reais do cartão da Porto, para um único cartão. E aí você imagina a abertura de conta em banco, né? No Van Gogh, por exemplo. A nossa parceria aí com vários gerentes foram mais de mil contas abertas. É, também pelo link abre conta Santander. Né? Cartão American Express, do Bradesco, Visa Infinity, Elo Diners, Hello Nankin, é, Grafite, Platinum, pelo Bradesco em seis anos de canal foram mais de 30 mil cartões. Aí você pega cartão Carrefour, tá cada um, foram mais de 50 mil cartões. Aí você pega a C6 Bank, a abertura de conta, que foram mais de 5 mil contas. Banco Inter, sem contar a Inter do Gourmet, que aí foi uma explosão de abertura para bater o cartão no Inter Black, né? No Inter foram mais, quase um milhão de contas, só no nosso canal. E aí você atrela isso a cartões de crédito aprovados, né? C6 Bank, banco original, o Levi Raquel, tinha também outra consultora, hoje temos outros, para você ter ideia, por mês, em média, 60 novas contas por consultor. Você multiplica isso daí, vezes 12, vezes 6 anos de canal. E assim, você observa os números. Financiamento imobiliário pela Caixa Econômica, pelo Santander, pelo Bradesco, com a ajuda do canal... Foram mais de 500 casas próprias conseguidas aqui no canal. Investimentos em corretora como XP, Santander, Corretora, Itaú, entre outros aí. São milhares de membros que aprenderam a fazer investimentos. Aprender a voar com milhas, pontos de graça, com estratégia do nosso canal, com cartões de crédito. São milhares de membros que mudaram seu perfil de cartão devido ao nosso canal. Em mais de seis anos de canal, nós já ultrapassamos mais de 730 mil inscritos. Mais de 100 milhões de views no nosso canal. Três vídeos por dia, às 9h45, às 15h e a live 19h30. São mais de 4 mil vídeos gratuitos na nossa plataforma do YouTube, mais de 35 mil seguidores no Instagram, mais de 100 mil seguidores no nosso TikTok. Nosso blog nasceu também com uma quantidade de views que surpreende a cada dia. Ou seja, o nosso canal ele tem uma força, um apelo muito grande em ajudar as pessoas a conhecer o mundo financeiro aí de bancos, cartões, investimentos, entre outros mais. E tudo isso, quem assiste o nosso canal, a lives, os vídeos, de graça, já consegue fazer a sua operação no conhecimento, a sua gestão no conhecimento. eu sempre digo o seguinte, que aquele que não tenta, não arrisca, dificilmente conseguirá alguma coisa. Pelo menos tentar E olha o tanto de membros inscritos do canal que tentaram, que conseguiram e hoje, pela primeira vez, já teve as grátis, com pontos, com cartões. Outros usaram os pontos para vender e fazer renda extra aqui no canal. Nas nossas lives diárias a gente ensina tudo isso também. Né? Então é bem legal, se você pegar a história, esse histórico de seis anos, né? e foi muito sucesso. Foi muito legal, galera toda é, conseguindo aí alguma coisa E fico muito feliz mais uma vez por poder estar junto com vocês Mais este ano, completando agora seis anos de alta renda cartões Obrigado, viu? De coração a todos vocês Então, um pouquinho de tudo que a gente já fez aqui no canal com vocês Já mudei de faixa aqui, sentido Batuba Paraty Ó Damoios, Dom Pedro. Agora é 15 horas e 11 minutos e eu estou gravando. Dá uma olhadinha. 1,5 km. Use a faixa da esquerda para manter a esquerda. Dá uma olhadinha. É outro tipo de pista, tá vendo? Batuba para ti faixa 1. É pra lá que eu vou. Tá vendo? Mas olha que, que dia lindo, né? Parece que o frio foi embora, né? Eu tô usando essa essa parte aqui, ó, no meu braço. Vocês estão vendo aqui, ó, no meu braço? É uma é uma como se fosse uma meia de braço para tampar do sol. Deus me livre, tá queimando meu braço, ó. Tá vendo? Olha lá, Batuba baratinho. Show! E vamos que vamos. Esquerda para saída 4, Ubatuba, Paraty. E agora? Esquerda. Será que é aqui? É. Só espero que eu não fiz errado. Se eu fiz errado, tô perdido. Oh, Ó, gente. Aqui. Sentindo Ubatuba. Você. vê que tem muito, muita fazenda, né? Eu vejo assim, passando por várias fazendas, onde tem criação de bois, de vaca, de gado, olha lá. Tem 1,5 quilômetros, tá saia à direita. Imaginando assim, o pessoal morar distante da cidade assim, né? Porque a roça não é fácil, né gente? Viver na roça não é fácil não. Mas o pessoal gosta, né? São os guerreiros, os verdadeiros guerreiros, né, trabalhar na lavoura, realmente é, é guerreiro. Meu pai, vocês viram a entrevista com meu pai, e pais, meu pai contando, com 12 anos, já estava trabalhando. Minha mãe estava me contando meu tio, o irmão dela, fez a autópsia, né, da, que ele faleceu, e o rapaz falou assim que... Nunca tinha visto uma mão tão calejada... Saia à direita para a saída 134. Nunca tinha visto uma mão tão calejada como a do meu tio, né? Porque minha mãe disse que desde criancinha trabalhava na, na roça, né? E não é fácil, né, gente? A, a nossa vida é muito curta. Por isso que eu falo para vocês. Não se apegue a bens materiais, não. Se apegue realmente a em Deus. Ah, se apegue sim. realmente a coisas. Você vê que a é gente vale a pena. Bens, eu não me apego a nada. Carro, casa, bens internos dentro de casa, é, é bonito, é bonito, é gostoso, é gostoso, mas nós não levamos nada de embora, né? Por isso que eu falo para vocês se cuidarem, é fácil, tem que ser feito, enquanto está vivo depois de morto, não adianta mais querer ter as coisas, não é verdade? Pois bem, faça enquanto vocês estão vivos. Bom, tem vontade de fazer isso? Faça, não, não se apega a dinheiro, não se apega a essas coisas não, tá bom gente? É uma filosofia minha que eu carrego, que eu já vi muita gente embora desse país, desse mundo, querendo realizar um sonho e não realizou. Tá? Tem uns aí que tentam, tentam, tentam, depois de 70 anos de idade, 80 anos de idade, quer realizar a sonho. Se não realizou quando é jovem, depois de idoso, né, dificilmente conseguirá. Lembra que meu pai contou, o banco, ele quer você enquanto é jovem. Depois que você fica idoso, o banco só quer seu dinheiro. Se você precisar dele para alguma coisa, você esquece, tá bom? Gente, aqui, eu, é, já já vai acabar o, o wi-fi, vou ficar sem conexão. Mas eu, essa parte é tão gostosa. Isso é perigoso também, toma muito cuidado, que aqui eu tô... Eu tava em cima de um morro, né, agora tô descendo esse morro, ó. Tá vendo? Vocês conseguem perceber isso? Então é bem perigoso aqui mesmo. E aqui é uma zica-zica, uma né? Mas é gostoso demais, né? Essa parte aqui assim, é muito linda. É muito muita árvores, é muita sombra, é muita área fresca. Vocês vão ver também é, algumas lanchonetezinhas paradas aqui. Eu vou ver se eu paro. Vou mostrar pra vocês. Eu nunca parei. Essa é a primeira vez. Manhã morrendo de fome, já é 3h20. Eu não almocei ainda, então eu vou, se, eu, se eu consigo parar, para comer alguma coisinha. O problema é que eu não trouxe a coleira do Joca. Se ele vê um cachorro, ele corre. Não dá segurar ele nas minhas pernas. Se eu paro pra comer alguma coisinha, eu vou ver se eu paro. Né? se eu acho alguma coisa interessante também, né? Aí a gente vai passar mal, né? Então tem que ver o que vai comer primeiro. Uns um tá indo para o Batuba, outros estão voltando, né? Ó. Ó pessoal, muito carro vindo, tá vendo? E nós indo. É uma rodovia, Oswaldo Cruz aqui, perigosa, né? Aqui no, no, no lado esquerdo, geralmente, sempre tem alguma é, san, um santinho, uma cruz, é, mostrando que aqui aconteceu um acidente, né? Então já passei por cinco já. Bem triste né porque é uma, é uma rodovia perigosíssima e o pessoal você pode ver que quer fazer ultrapassagem e não ver o carro da frente achar que está tudo tranquilo né tem muitas curvas aqui então é bem perigoso mesmo eu não aconselho fazer eu não aconselho fazer ultrapassagem aqui de jeito algum mesmo que você não vê carro nenhum continua na sua porque vem uma moto vem um carro bicicleta é perigosíssimo. A gente sabe que tem carro que não anda nem a pau, né? Anda devagarinho, devagarinho. E aí você quer nervoso e quer ultrapassagem, né? É aí que acontece o acidente. Então, é uma rodovia perigosíssima mesmo. Então, você quer se manter... Já é difícil você dirigir você, né? Agora, imagina você dirigir para você e para o outro e para o outro também. Não é fácil, tá? Então, tomem cuidado na hora da ultrapassagem aí, realmente certifique-se que realmente você pode ultrapassar, porque tem carro que vai encostando em você. Tem carro que eles querem encostar de uma forma que quer ultrapassar de qualquer jeito, né? Eu tô, eu tô aqui e tem um carro me jogando luz aqui querendo passar. Não vou deixar. Vai ficar ali porque é muito perigoso. Não é, aqui não é momento de ultrapassagem, não. Vai ficar lá. Vou proteger ele e eu. Né? Tô certo? Tô certíssimo. Agora, na próxima curva vou dar um assim, sinal, vou dar a passagem pra ele mas porque eu tô vendo que é tranquilo senão não daria não bora lá vamos ó gente que vista linda tá vendo olha que vista que escândalo de bonito né um luxo olha que luxo luxo poder ver isso Poder estar vivendo isso com vocês, ó olha isso, pessoal. E agora não achei um lugarzinho que eu posso parar para comer com eles aqui. Já vi dois restaurantes, mas não deixa entrar cachorro, né? Então, como que eu vou parar para comer? O meu é grande, né? <risos> Porque tem uma lei que permitisse entrar em qualquer lugar com cachorro. Nos Estados Unidos, você entra em restaurantes, no mercado, junto com cachorro, né? aqui no Brasil a é frescurite né? frescurite não pode, pet não pode Aí. e viagem bonita essa comigo que vocês estão fazendo hein que viagem gostosa essa hein tenho certeza que vocês estão gostando hein olha que lugar lindo né aqui é o batuba gente um escárnio passou, quase veio pro meu lado aqui. O um cartão correndo e quase veio pra cima de mim. Deus, menino. Hum. Aí, pessoal. Teve um carro na frente deu duas piscadinhas de luz, avisando que tinha polícia. O que é isso daqui? Deixa eu ver. O que é isso daqui? Pamone, levou é aqui. Oba. Gente, parei naquela loja, naquela lanchonete aqui da Pamonha. Comi uma, uma coxinha, tomei uma coquinha e uma aguinha e dei água pros meninos aqui. O que tá tudo sujo de salgadinho. Agora eu tô com a barriguinha cheia, minha barriguinha tá cheia, mas olha, olha que coisa linda. Agora me fala, vale a pena ou não vale a pena... Fazer uma viagem dessa, olha isso. Tô aproveitando que tá vindo o carro agora, olha esse burro aqui na frente. Olha isso. Tá vendo? Ó. Estou dirigindo bem consciente para vocês poderem ver que bonito. Olha essa visão. Agora pega a visão mesmo, pega essa visão. Daqui a 50 minutos eu tô indo com Deus quiser. Mais uma barraquinha. Ó os bois lá em cima. As vacas. Ó lá. Aqui embaixo é a fazenda também, ó. Dia dos pais, né? Todo mundo tá viajando. Volta o Ah, gente, comprei duas pimentas. Eu adoro pimenta. Pimenta bem forte, sabe? Aquelas pimenta escorpião, sabe? Gostosa. Hum, delícia. Uma pimenta com um arroz, feijão com ovinho. Meu Deus do céu. Primeiro, arroz, feijão, um bifinho, um ovinho e uma pimenta. Cara, faz isso. Mais um bife a cavalo, só bife a cavalo. Um, um ovo em cima do bife, arroz, feijão e uma pimenta. Uma pimenta, várias pimentas, né? Eu adoro pimenta. Cara, que gostoso. É uma delícia. Uma, um dá? Tá? É um luxo comer. Então, se tiver o bife, pode ser arroz, feijão, ovo e pimenta. Nossa senhora. Nossa, tinha uma galinha sozinha ali. Deus. Deus é mais. <risos> Eu vi uma galinha sozinha ali, não sei se é encruzilhada, o que que é isso, só sei que o pessoal tava colocando a galinhazinha lá. <risos> a, a polícia tá vindo aí, ó. A gente dá sinal pra polícia, né? A gente dá sinal pros motoristas que tem polícia ali na frente para eles diminuírem a velocidade. mostrando pra vocês, essa paisagem lindíssima aqui pra indo, pra, indo pra Ubatuba, se eu quisesse ir Ti, também dá pra ir, tá, olha que burro lindo, olha o perigo desse pessoal do carro assim, é, tem um carro com tudo, né, é um perigo, um dia, gente, eu vim pra cá, eu vi um cara de bicicleta, vindo um de Ubatuba, é bem triste, né? Triste assim que eu falo o seguinte, ele tendo saúde e tal, não é triste. Mas é muita subida, muito morro, muita descida. Então, no momento que ele tá descendo, não pode descer com tudo por causa do perigo de bater, né? Frear e tal. E na hora de subir, tem que descer da bicicleta que não aguenta, né? É nesse sentido que eu que escrito coitado, né? Dó. Mas é trabalhador, né? Com certeza. Aí, ó. Mais uma lanchonetezinha. Parece que não, mas o pessoal para, viu? Eu parei lá, tinha um, tinha um casal é, comendo aquela barraquinha da pamonha lá. Ó gente, olha que coisa linda. Duro é você parar atrás de um carro, o carro ele. Por exemplo, aqui manda andar 60 km por hora, o carro anda 30 Aí você fica desesperado. Então nesse momento você quer, você quer ultrapassar, você não aguenta, né? Tem carro, tem gente aqui, é difícil para dirigir, né? E eu sou uma pessoa elétrica, eu não aguento essa, essa moleza não, ó gente, que bonito. Não é bonito? Olha isso pessoal, isso aqui é um luxo, parece que o sol tá se pondo já, né, porque uma parte tem sol, outra parte não tem, mas não, tá o sol pegando fogo mesmo. gente, essa parte aqui da rodovia, Oswaldo Cruz tá toda coberta com planta, com árvores, ó. toda coberta com árvores. Então a sombra aqui é geladinha, olha que lindo, olha que gostoso, né? Então olha, as, as árvores se juntam uma com a outra, faz uma cabana, olha isso, coisa linda, coisa de Deus, né? Olha... Olha que coisa maravilhosa, meu Deus! Né? Olha gente, o que que eu estou vendo e proporcionando aqui para vocês que estão assistindo, poder ver, e, poder ver também, né? Vocês estão vendo junto comigo, olha que maravilha! é Olha que lindo! Olha só que beleza! Aí o sol bate, olha que coisa, contraste lindo que fica! Não é legal gente, olha isso. Meia hora eu cheguei em Batuba, pessoal. Sabe o que mais cansa? O Lipe Joca, ele o Joca é tranquilo, dorme que é uma beleza, o lívio, ele fica subindo toda hora no seu colo. Saindo, voltando. Ele não tem sossego, sabe? O Lip ele é muito impaciente. Então, o chato de viajar indo com ele é isso. né? Agora o Joaquim não, tá? Ele já dorme uma beleza. O Lip já não suporta. E o Lip é sortudo. Ele foi o único que viajou de avião comigo já, viu? O Joaquim não viajou, não. O Lip já viajou. <risos> Gente, que. Que coisa assim, eu acho linda essa rodovia, essa parte aqui da, das árvores juntando com a outra, né? as outras, é muito bonito. Agora aqui tá tudo todo mundo vendo a, a, a velocidade, né? Tá todo mundo aqui, que acha 60 km por hora. direitinho, não tem ultrapassagem, aí sim, não tem, porque não tem espaço para ultrapassar, se tiver você ia ver, e esse carro que tá na minha frente aqui, ó, já fez três ultrapassagens já, e atrás de mim também tá vindo um carro, já. eu tô descendo a serra aqui, apareceu muitos carros batidos, é, parado aí, sem problema no motor sei lá algum problema né o carro parado aqui é bem perigoso aqui ele tá descendo a, a menos de 30 km por hora e olha as curvas para vocês dar uma olhadinha como que é ó ó o que esse cara fez Fez errado ele já invadiu outra pista entendeu ó tentar virar com vocês com uma mão só para vocês verem ó tá vendo ó tá vendo é bem complicado aqui difícil Ó, tava lá em cima, a gente vem descendo, ó, tá vendo? Olha isso aqui. Então é aqui que é o perigo, tá vendo? Ó, o cara jogou uma luz que acho que tem polícia ali, tá vendo? E aqui, quando tem neblina, só por Deus. Um dia eu vim pra cá, peguei uma chuva, uma neblina, eu não enxergava nada, vez nada, vez nada. Tá vendo? Bem perigoso aqui. Bom, por enquanto eu consegui dirigir uma mão só e tô conseguindo fazer a virada, mas aqui na curva isso vai ser difícil, deixa eu ver. Consegui. Aí ó, como vocês veem. Bem difícil. Tá? Ó. Verifique os freios, porque realmente a descida aqui é brusca, entendeu? Estamos descendo a serra. Ó. E tá tendo uma reforma na pista. Então chega numa parte dessa pista aqui, eles param os carros que estão tá vindo e os que estão indo. E aí então eles falam, siga, siga, depois eles fecham a pista, vai a outra turma de carros. Tá desse jeito aí. Então tá, com, tá congestionado ali o trânsito. Mas aqui eu queria trazer para vocês. E aqui já perdeu o sinal. Ó. Pode ver, ó. Já não tem sinal mais. Tá vendo, gente? O mar Já já Eu chegando em Mato. 20 minutos, praticamente. Vocês imaginam essas, essa floresta, é uma floresta, né? Essas árvores aqui, como que cresceu, né? Coisa linda. Agora o que eu me pergunto é o seguinte, como que chegaram a conseguir fazer essa estrada aqui? Meu, imagina a quantidade de pessoas que trabalharam aqui para conseguir construir. Aí ó, está em obra, tá vendo gente ó? Ó, tá em obra. Ó, tá vendo? Agora aqui que mais complicado ainda. Ó. Eles estão em obra. Que todo cuidado é pouco. Tá vendo? Aí parou o carro já na pista. <risos> Aí ó, parou o carro, tá vendo? Aí ó, não tem como, tá vendo? Ó, tá vendo? Olha isso daí. É isso. Não faz revisão no carro, dá, dando que dá, ó. Agora vai consturar todo mundo. Quem tá subindo tá perdido. Aí ó. Pegamos um, um BO juntos aí, ó. Eu nunca fiz isso, de gravar, descer na serra, da forma que eu tô fazendo com vocês. Primeira vez, viu? Sintam-se privilegiados, porque... Eu não, não faço isso, não. Primeira vez, viu? Tô adorando. <risos> ai, ai. É bom que vai ficar a recordação. Até eu vou assistir umas três vezes esse vídeo aqui. Porque eu tô adorando fazer isso. Alta renda nas ruas. Leandro Vieira e vocês. Membros inscritos do canal. Eu quero saber o quê, gente? Eu quero ir lá na praia com o Joaquim ainda. Eu, eu vou chegar às 5 horas. Eu quero chegar cedo lá. A primeira coisa que eu quero é levar o Lipinho aqui na praia. Eles adoram areia. Nossa. E vou levar mesmo. Tô nem aí. Lipinho vai na areia. se divertir. Certo, gente? Vamos lá, então? Gente, já desci. Gente, já saí lá da, da serra. Agora tô entrando já em Batuba. 10 minutinhos, tô lá. Aí eu tô na rodovia, Oswaldo cruz ainda. E Ai, o que me dói aqui é ver esse cachorrinho de rua Olha lá, gente ó, cachorrinho de rua, muito cachorro abandonado aqui. E eu trouxe um saco de ração. A hora que eu parar o carro, eu vou distribuir ração. Pessoal, é isso. Ó. Chegamos em Batuba. Agora, quando eu estiver lá dentro, quando eu chegar lá na, na praia, eu mostro para vocês um pouquinho, tá bom? Então, até lá agora. Show. Ó, gente. Chegamos na praia de Ubatuba. Piriquçu, Sul. Olha a felicidade. Ó. A felicidade dele. Olha. Ele adora fazer isso. Ele olha as areias. Olha de areia. Ele gosta de areia. Vem cá, Vipo. Olha Olha isso, gente. Então é isso, ó. Tá vendo? Eu vim pra Ubatuba. Agora você sempre aqui um pouquinho na areia, faz uma meditação, reflexão. Olha que legal. Tá vendo? Olha o que eu encontrei aqui na, na, em Guatuba. Olha o que eu encontrei. A Drica, Olha! Olha ela que apareceu. Olha só. Tá aqui o turma se danadinha. Sim. Olha, passa você ganhar. Oi, te, oi, Tequinho! Aí eu. Vamos jogar pra aqui, Drika? te aqui é assim. O pessoal ali. Quer encontrar? Ó! Ó! Ó! Solta, não pego mais ele, ó. Ó. Vem, vem Deixa eu pisar com ele. Vem cá, Piet. Ó, gente. Piet, parou. Aí, viu? Olha isso, gente. Não gosta de água, tá vendo? Isso, missão cumprida, né? Chegamos aqui então em Ibatuba, Lipe, eu e Joquinha. E agora a gente conclui com vocês aqui o quadro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus.